Olá, irmãos. shalom, Vamos dar continuidade aqui nesse, nesse mapinha mental a respeito dos últimos dias, tempos trabalhosos. Vamos ver agora a segunda parte. Nós já vimos a primeira parte, onde nós lemos aqui, quando começou os últimos dias, tá? ele começou a ser contado desde a época que o Senhor Jesus veio. Tá? E agora a gente vai ver quais são as características dos últimos dias. Tá bom? Então, primeiramente, a gente vai para 1 Timóteo 4.1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, se apostatarão alguns homens da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas procedentes de demônios. Amém? Vamos ler o 2 também. Em hipocrisia de homens faladores de mentiras, tendo sido cauterizados com ferro em brasa, quanto à própria consciência deles. Tá? Até aqui. Vamos, é, vamos agora para o próximo texto. Tá, meus irmãos? Você está dando para ver legal aí? Espero que sim. Vamos ver aqui agora o próximo texto, né? Agora a gente vai para Mateus 24, versículo 11. É... A primeira característica que a gente viu foi a doutrina de demônios, nos últimos dias, tá? Agora vamos ver a segunda característica que eu pontuei para a gente aqui: que será o, quê? o surgimento de muitos falsos profetas. Vamos lá. Mateus 24, 11. Vamos lá. Aqui em cima, gente. Ó, lá em cima. E muitos falsos profetas serão levantados. Enganarão, farão extraviar a muitos. Vamos ler também o 2, tá? Por, se por ser multiplicado o desprezo às leis... Desprezo as leis, que ele quer dizer, é o desprezo a palavra. Esfriará o amor de muitos. Vamos ler. Aquele, porém, havendo pacientemente suportado até o fim, o mesmo será livrado. O mesmo será salvo. Vamos acabar aqui no verso 14. E será pregado em todo o mundo este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Tá, essa característica que nós vemos é o quê? Os falsos profetas serão levantados, muitos falsos profetas, e essa iniquidade, esse, esse desamor vai crescer, a, a, a iniquidade vai aumentar. Por quê? Por falta de amor à palavra de Deus, né por falta de, de atenção com a palavra de Deus, por ser multiplicado o desprezo às leis, esfriará o amor de muitos irmãos, tá? Porque as pessoas, nas pregações delas, elas só querem falar de, de bênção, de dinheiro, de vitória. Então, desprezando as profecias, o verdadeiro amor que é derramado pelo Espírito, ele acaba não sendo derramado, porque eles não estão buscando a palavra. A Bíblia fala que o Espírito ele veio escrever a palavra de Deus no nosso coração. Como esses homens não têm o Espírito, eles não escrevem a palavra no nosso coração. Eles escrevem outras doutrinas diversas, que não são as doutrinas dos apóstolos. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai ver. Terceiro ponto aqui. Eles farão grandes sinais e prodígios. Mas isso tudo é pelo Espírito do engano, tá? Meus irmãos, não é pelo Espírito de Deus. Mateus 24, 24. Mateus 24. Mateus 24, 24. Porque serão levantados falsos Cristos e falsos profetas, darão grandes sinais e prodígios, de propósito, maneira tal a enganarem, fazerem, extraviar, se possível fora, até mesmo os eleitos. Olha só, pessoal. É. Você vê que. É. Vamos ler o verso 25. Eis que eu vos tenho pré-anunciado isto. Você vê que o Senhor ele anuncia bem antes né, das coisas acontecerem. Ele já estava nos deixando preparado para esse tempo, onde surgiriam muitos falsos profetas ensinando doutrinas de demônio, se afastando da, da, da palavra, realmente, né, da doutrina da palavra do Senhor Jesus, e fazendo muitos sinais e muitos prodígios. Então você vê os sinais acontecendo, você vê os prodígios acontecendo curas, milagres muitas coisas, né? mas isso não é o, o parâmetro para você analisar se é de Deus ou não nós já lemos isso em outros vídeos que o parâmetro para a gente saber se é de Deus ou não é a doutrina João 7,17 vai falar também sobre isso é a doutrina que vai nos indicar se é de Deus ou não, porque mesmo Satanás ele pode se transfigurar em anjo de luz e seus ministros também podem falar coisas boas, pregar coisas boas, mas a doutrina que eles vivem, hã? É, a doutrina que eles apoiam, a doutrina a qual é, eles estão dentro delas. Então é isso que vai dizer se eles, estão no, se eles estão na obra do Senhor ou na obra dos homens, tá bom? Agora vamos ver aqui o quinto ponto que eu marquei para gente, que é o que farão negócio com a fé das pessoas, segundo Pedro. 2, versículo 3, 2 Pedro 2, versículo 3, vamos lá, 2 Pedro, 2, 3, diz assim, meus irmãos, e em cobiça por ganhos. Eles, os falsos professores e mestres, com palavras fingidas, de vós farão negócio. Sobre os quais a sentença, lavrada já de largo tempo atrás, não tarda e a destruição deles não tosqueneja. Percebeu aqui? Eles farão negócio de vocês. Vocês para eles são apenas um meio de negócio. É, é o que eles falam, deposita direto na conta da igreja. Entendeu? É, é meio de negócio. Todos eles se enriqueceram muito. Todos eles entraram nessa vida religiosa pobres e ficaram muito ricos. Você não percebe nenhum dos apóstolos tendo ficado rico, milionário. Você não percebe, né? Muito pelo contrário, eles entraram pobres, continuaram pobres e morreram pobres, né? Então vamos ler aqui Tiago, capítulo 2, versículo, versículo 5. Que diz assim: Dai vós ouvidos, ó irmãos meus amados. Porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros daquele, e herdeiros daquele participar no reinar que ele prometeu àqueles que o estão amando? É, vós, porém, desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos? E eles próprios vos arrastam aos tribunais. Então, é, meus irmãos, os pobres sempre vão existir no meio do povo de Deus. Não é pecado a pessoa ser rica. Pecado é fazer como eles estão fazendo, esses falsos mestres: enriquecendo ilicitamente com o dinheiro das ofertas e dos dízimos. Eles estão desonrando os pobres, porque em Israel, a lei em Israel seria o quê? Os ricos sustentarem os pobres com seus dízimos. Os dízimos eram exclusivamente para sustentar os pobres, irmãos. Não para enriquecer os pastores, nem para enriquecer os mestres. Não era para nada disso. Os dízimos eram para cuidar dos pobres. Malaquias 3.10 fala, vocês estão roubando a Deus. Por quê? Porque o dinheiro do dízimo que estava entrando não estava indo para os pobres. Os sacerdotes estavam desviando o dinheiro do tesouro que entrava na casa do tesouro. O que entrava na casa, o dízimo, desculpa, que não era dinheiro naquela época. O, o dízimo que entrava na casa do tesouro era o, tinha, era o dízimo do dízimo. Entende? Vinha o dízimo para os sacerdotes, para os levitas. Aí os sacerdotes tiravam o dízimo do dízimo para colocar na casa do tesouro, era o estoque. Então o estoque eles estavam gastando para si próprios. E o dízimo comum já não está, eles não estavam distribuindo aos pobres. Então, não estavam, eles estavam tirando do mais sagrado, que era o dízimo dos dízimos, e ainda a outra parte, eles também estavam desviando. Então, não estava tendo mantimento para os pobres. O Senhor Jesus falou que quando você deixa de abençoar um pequenino, você deixou de fazer para ele. Por isso que Deus fala, vocês estão me roubando, porque eles estavam roubando os pobres. Entende? E essa é a contextualização correta de Malaquias 3.10. Entende? Então, nos últimos tempos, que é o que nós estamos estudando aqui, acontece o mesmo que estava acontecendo lá na época de Malaquias. Eles estão roubando os pobres, eles estão desonrando os pobres, eles estão roubando a Deus novamente. Na realidade, eles não estão nem roubando a Deus, eles estão enganando as pessoas, fazendo as pessoas acreditar que elas estão dando para Deus, quando elas não estão dando nada para Deus. Não estão dando nada para Deus. Estão dando para o reino das trevas. Porque a Bíblia fala que aquele que é enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus. Eles não falam as palavras de Deus. Não foram enviados por Deus. Então, o que você está dando não é para a obra de Deus. É para a obra daquele que os enviou. Né? Vamos ler. Tá? João 3, versículo 34. Porque aquele a quem Deus enviou fala as palavras de Deus pois Deus lhe dá o Espírito proveniente de dentro é, de uma medida. Em outras traduções, ela vai estar sem medida. Então, aquele irmão que, quem, que é realmente enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus. Então, eles não estão falando as palavras de Deus, eles estão acrescentando coisas nas palavras de Deus. Vamos ler, Deuteronômio 12. Eles estão acrescentando coisas na palavra de Deus. Vamos ler, Deuteronômio 12. Tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Então eles acrescentam, eles diminuem, eles não foram enviados por Deus e eles estão ensinando doutrinas de demônio. As pessoas na inocência falam, eu vou levar é, o meu dízimo para a igreja. O que o pastor fizer com o dízimo, aí já é problema dele com Deus. Só que ele não serve a Deus. Então você não está dando para um homem de Deus nem para uma obra de Deus. Você está dando para uma obra das trevas, que está desviando milhares e milhares de pessoas, que está sacrificando milhares e milhares de famílias, ensinando elas a, a darem dízimo adiantado, a tirarem de onde não tem, né, a colocarem esse dízimo acima de tudo, até mesmo acima das suas contas, acima dos seus filhos, acima da sua casa, ensinando doutrinas que realmente são de demônios, dizendo que se você não der... Se você não der, o devorador virá sobre a sua vida, mas eles são mentirosos. Porque quem são os devoradores na época do Senhor Jesus Cristo? Vamos ler. Vamos ver, Mateus 7,15. Quem são os verdadeiros devoradores na época do Senhor Jesus? Na época do antigo Israel, os devoradores eram os gafanhotos. E na época do Senhor Jesus, quem são os devoradores? Porque hoje nós não trabalhamos com plantação mais. Assim, de uma maneira geral, as pessoas não dizimam o que plantam. Vamos lá, cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles são os verdadeiros devoradores. Eles dizem para você que os devoradores são espíritos, mas aonde está escrito isso? Deuteronômio 12, 32: Não acrescente nada nas palavras do Senhor. Aonde está escrito isso? Que os espíritos são os devoradores? Nós temos que nos atentar no que está escrito. Veja o que disse o apóstolo Paulo, estas coisas, irmãos, 1 Coríntios 4:6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Aonde está escrito que os espíritos são os devoradores? Eles estão indo além do que está escrito, porque os devoradores eram gafanhotos. Na época do Senhor, os devoradores são os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores. Mais uma. É Isaías 56, 11. Estes cães são gulosos, são devoradores gulosos. Não se podem fartar. Eles querem mais e mais. Quem eles são? Eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, começaram pobres, começaram pobres, mas hoje eles estão riquíssimos, milionários, o dízimo na época de Israel era dos ricos para os pobres e não das famílias pobres para os milionários como eles são. Bom, então a gente viu aqui essa última característica, farão negócio de voz, né? Mas qual é a orientação para nós nos últimos dias? O mandamento para nós, para nós que fazemos parte dessa restauração do evangelho, para nós que temos preparado o caminho do Senhor para que ele volte. Qual é o mandamento para nós? Vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 4.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 que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu... Se sobro em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vamos repetir aqui o verso 2. Pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Essa é a orientação para nós, Essa é, esse é o mandamento para nós. Provérbios 1,23 Convertei-vos pela minha repreensão, eis que derramarei sobre vós o meu Espírito, vos farei saber as minhas palavras. Então, é, através da repreensão, nós precisamos é, pregar a palavra dentro de tempo e fora de tempo, repreendendo com toda a doutrina do Senhor Jesus.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 está deixando um link, um botão, para que você possa estar sendo direcionado para 6 PDFs. Você vai ser direcionado para essa tela que eu estou abrindo aqui agora. Você vai entrar nessa tela. Nessa tela você vai ter 3 vídeos iniciais, 3 pequenos vídeos e um vídeo maior, que é esse aqui, Coisas Celestiais. Okay? E por fim, aqui embaixo, um botão. Esse é um botão que vai te direcionar para uma outra tela ainda. Onde estão os seis PDFs? Os seis PDFs estão aqui, junto a esse pequeno vídeo de apresentação, tá? Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis PDFs, tá ok? Aqui tem dois que ainda estão fechados. Então você vai acessar esses seis PDFs, você vai baixar eles, tá ok? Dois desses PDFs são um pouco mais densos, porém, quatro deles são de linguagem bem simples e bem direta, tá ok? Então você baixa esse material para que você possa estar estudando offline nesses materiais. Shalom, shalom, paz e amor do Messias. Importante. Se você ainda não é inscrito no canal Eternidade Passada, faça passa sua inscrição, ative o sininho de notificação na opção todas, para que você possa receber notificações dos vídeos do canal. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos.